Capítulo 3 Escolha da carreira Vaga significação da palavra talento. Cada um deve consagrar-se inteiramente à profissão para a qual sentir maior aptidão. Esta regra é da maior importância, muitas vezes tem sido esquecida ou desprezada, e daí vem, segundo a minha convicção, que as artes e as ciências não têm ainda feito os progressos decisivos de que são susceptíveis. Para alguns a palavra talento significa capacidade absoluta, um espírito fadado para uma coisa deve sê-lo igualmente para todas. Erro capital Um homem pode ser de uma capacidade prodigiosa num ramo de conhecimentos humanos, e mostrar-se medíocre ou completamente nulo em outros. Certamente Napoleão e Descartes são dois grandes espíritos e todavia nenhum ponto de semelhança tem. Suponhamos que mudavam seus pensamentos, o gênio da guerra não compreenderia o gênio da filosofia, o conquistador colocaria o pensador em um número daqueles que com desdém chamava ideólogos. Poder-se-ia escrever um livro sobre os talentos comparados, assinalando as diferenças radicais que os distinguem. A cada um sua parte de força e de fraqueza. Há poucos homens, não há talvez nenhum, que chegue a uma igual superioridade em todas as coisas. Não nos mostra a observação que certas aptidões se contrariam e prejudicam mutuamente. Com efeito um espírito generalizador raramente possui a exatidão minuciosa. pedi ao poeta que vive de inspirações e imagens grandiosas, que se sujeite à regularidade compassada das matemáticas. O instinto nos indica a carreira que melhor se nos adapta. As faculdades que o Criador nos distribui em graus diferentes acrescentam um instinto preciso que nos indica o seu emprego. Se um espírito se compraz com certos trabalhos, ele os busca com perseverança, outro, pelo contrário, experimenta repugnância quase invencível e constante para esses trabalhos se dedicar. Não nos enganamos nisto. A natureza nos adverte que recebemos, no primeiro caso, disposições felizes, e, no segundo, inaptidão para tal mister. O sentido do gosto, se não está alterado por alguma doença ou maus hábitos, distingue os alimentos são os dos que o não estão. O mesmo acontece com o fato. Deus não podia ter menos cuidado pela alma que pelo corpo. Os pais, os mestres, os diretores de estabelecimentos de educação farão bem se prestarem a devida atenção a esta verdade. Quantos talentos, com efeito, que, bem dirigidos, teriam dado os mais precisos frutos, se consomem inutilmente, pelo fato de terem sido consagrados à carreira para que não haviam sido feitos? Todos podem fazer este exame. O mesmo aluno, desde a idade de 12 anos por diante, está nos casos de compreender quais são os trabalhos que lhe custam menos e os estudos em que se acha com mais aptidão e inteligência. Meios para discernir as aptidões particulares de um menino. Fazer passar diante dos meninos produtos diversos, obras notáveis da indústria e da inteligência humana, conduzi os aos lugares em que o instinto de cada um possa ser posto em presença de objetos de sua escolha. Tal método vos será muito útil. Muito seguro. Na revelação das aptidões, a natureza faz aqui o que seria incapaz de conseguir o estudo mais atento. Um mecanismo engenhoso atrai a atenção de um grupo de meninos de 12 anos. O maior número admira um momento e passa, um só se detém e parece longo tempo esquecido do mais. A curiosidade de seu exame, as questões cheias de senso que dirige, a compreensão rápida do maquinismo que assim o interessa, tudo isto não terá alguma significação para o observador atento. Ledes o trecho de uma bela poesia e se entre eles está algum lope de vega, um escila, um caldeirão, verdes brilharem os seus olhos, altear o peito, e a imaginação do menino sente-se inflamada por um sopro que nem compreende. Falou a natureza, designa-vos um poeta. É mister não contrariar as aptidões, não as forçar. De dois meninos extraordinários, confiados à vossa conduta, podeis não dar à sociedade senão dois homens de extrema mediocridade. A águia e a andorinha distinguem-se pela força e agilidade de suas asas, porém jamais a águia lançou o seu voo à maneira da andorinha, nem a andorinha à maneira do rei dos ares. Tentate de o de fer e in em cuide valeu Este conselho de Horácio, dirigido aos escritores, nós o dirigimos a todo homem que se decide abraçar uma profissão qualquer.